Ontem na live, eu finalizei com vocês mostrando uns spoilers da casa. E aí vieram algumas perguntas, como de praxe, normal, é, o que, que eu acho e tal. Vamos lá. Primeiro que, logicamente, se você for olhar para o lado investidor, pegar o dinheiro que você comprou uma casa e investir o dinheiro, você vai ter renda o resto da sua vida se você é não a avançar demais naquilo que você tem né e quando você compra uma casa própria você acaba descatalizando aquilo que você tem para o uso de uma casa própria isso é fato Né? e quando você compra uma casa própria você tem um patrimônio que é seu e é como eu sempre falei para vocês aqui você pode fazer o que você quiser na casa é sua né você não pega amor em casa de aluguel você pode conservar você pode é, fazer uma manutençãozinha aqui ali e tal como eu fiz para entrar aqui só que a casa própria é diferente né e, e os dois lados estão certos: tanto a pessoa que, que vive de aluguel e vive muito bem, como a pessoa que paga a casa própria também vive bem, né? Então, os dois lados estão certos. A ideia aqui não é você é, lá pegar o dinheiro investido e comprar uma casa própria e se descapitalizar de jeito algum. Não é essa a ideia, tá? Tanto que eu falei para vocês: o Clóvis ele tá se descapitalizando. Pela casa própria que ele está comprando. Ele está construindo uma casa do chão. Né? E tem gente que é, não quer descapitalizar e quer beber aluguel. Está certo também. Não existe errado nisso, certo e errado. É, a gente não pode querer fazer com que a pessoa mude o seu pensamento, porque o meu é diferente do dela. Né? A ideia aqui é mostrar para vocês o quanto eu tive de oportunidade comprando uma casa própria, como foi o trajeto, para quem quer buscar uma casa própria. Tá? Então, na live de ontem, eu passei tudo aquilo que vocês viram. E na live de hoje, eu quero mostrar por dentro da casa própria. Tá? Então, por dentro de hoje, nós iremos ver... Tonada Juliano. Tô nada. 35. 35, Juliano. Você não vem não, Juliano. Você não vem não. 35, tá? 35. Então, gente, vamos lá. Só para vocês pegarem a visão. E aí eu vou falar valores. Então eu contei para vocês todo o processo com o Santander, como que foi. Um dia eu pedi, no outro dia aprovou. Documentação, tal. Valor, 35 mil de documentos da casa, no cartório. 3 mil para você é, pedir para fazer uma avaliação da casa. Beleza? Tudo você que paga. tá Bem... A casa, o arquiteto fez um projeto em 3D. Algumas coisas você tira, coloca. Você não concorda com o que ele fez? Você vai e muda as coisas, tá? Aqui é uma sobradada. Casa sobradada, ela tem um, um espaço que parece um sobrado, mas ela é terra. Ela não, eu não tenho que subir escadas para ir para o quarto ou para ir para o banheiro. É uma casa é, com três quartos, suíte com cinco banheiros, né? é, piscina, churrasqueira, sala, varanda, quintal, quatro vagas de carro, é, num condomínio fechado. É como se fosse aquelas casas americanas que não tem portão. Não tem portão na casa. É muito seguro. Tá? E assim é a casa. Você vai ver aqui que é o pé direito duplo alto. Né? É, esse é o conceito da casa. É uma casa muito clean uma casa muito clean, não tem coisas, quadros, não existe isso aqui, tá? Então o conceito da casa americana nesse formato que vocês estão vendo aí. Eu acho muito bonita essa parte do banheiro de visita, né? Aqui ficou ruim a foto, mas eu vou mostrar um vídeo para vocês, vai ser melhor. Aqui a cozinha, tá? Muitos desses eletrodomésticos que vocês estão vendo aí foram comprados com milhas. Então eu ganhei muita vantagem com isso, né? Então ao invés de você gastar 30 mil de imóvel, de, de, de eletrodoméstico, eu posso falar para você, ah, gastei 10, eh, gastei 10 mil, gastei 15 mil, metade do que eu gastaria com um dinheiro, tá? Aí aqui é a parte da piscina, da parte de churrasco, né? Aqui é o todo já descido para a piscina, tá? Aqui é o escritório que nós fizemos, aqui era tudo terra, então aqui eu tive que gastar uma energia muito grande para construir 20 metros de, de, de, de espaço. Então esse escritório que nós estamos vendo aqui é justamente essa parte que vocês estão vendo aí. Aqui era muito terra, tá? Aí vocês estão vendo aí essa parte do escritório, tá? Aqui é o barzinho que está aqui nesse canto. Aqui é o corredor da casa. E essa é a casa inteira que vocês estão vendo aí, uma casa bonita, né? Ó. Aqui é o quarto, master. Aqui é o closet, tá? Toda a casa com ar-condicionado. Todos os quartos com TVs. Clara boia, tá? É, banheira, no quarto, na piscina, banheira, no, banheira no chuveiro. Então tem uma banheira aqui, ó. Uma banheira. Um jardim que liga a janela com a piscina, duas pias no banheiro, dois espelhos, uma cama que vira uma cama bambu embaixo, toda de LED, os quartos inteiros, cada quarto é uma decoração diferente da outra, um escritório, inclusive no quarto de visitas, então esse quarto aqui é um quarto de visitas, todos os armários com espelhos, chuveiros é, aquecidos, né? show então a, por foto é isso e agora por vídeo para vocês verem o vídeo ficou assim tá tá para vocês aqui o vídeo também um vídeo para vocês poderem ter acesso a, a casa tá sim Edu aqui é, um corre, é uma escada que me leva para a garagem ou para o escritório a, a porta você aperta a, a digital né aí desce as escadas o jardim Aqui você vai descer, vai entrar no hall da casa, tá? A cortina, ao pé direito alto em toda a casa. Depois vocês me falam o valor que vocês pagariam nessa casa, tá? Vamos lá. Aqui é uma sacada. O pessoal acha que é um, é um sobrado, porque tem uma sacada também. Então você olha aqui, parece que é um que é um, um sobrado, porque ela tem sacada. Mas é, um, é uma casa térrea, tá? A sobradada, tá? E agora. A parte por dentro. Olha lá. Vai, vai me falando os valores aí. Aqui é uma lareira ecológica. Uma parede de pedra de mármore na parede. Olha o libim. O bar, frigobar, a adega. Né? Então, mais ou menos, só para vocês terem uma noção aí sobre a casa tá pois bem é após eu escolher a casa que vocês viram como ela era antes eu mostrei ela antes para vocês e como ela ficou é muitas coisas é dá vontade de desistir dá porque é muito dinheiro que vai é muita energia que você gasta mas foi o que eu falei ontem para vocês, quando você procura uma casa, tem que ter uma energia para você, a casa tem que, ela tem que falar com você, né? você tem que ter aquela energia de essa que eu quero, essa que eu quero, essa, é aqui que eu vou ficar. Né? E quando você olha é, uma casa desse tipo, né? uma sobradada, quem não conhecia, está conhecendo agora, é uma casa térrea, porém ela tem um lance de escada para subir na casa, só isso. Os quartos é tudo terra, tá? Então, entrou na sala, já é terra casa, tá? Então, nós temos é, todo esse conceito que eu fiz com arquiteto, engenheiro. O escritório foi feito com reestrutura para não ter mofo e tal. Então, gastou uma energia muito grande aqui para você criar essa casa, né? Agora, hoje já tem vizinhos dos lados, tudo certinho. Uh, essa casa ela tem um valor antes de 1 milhão e e hoje de 1 milhão e oito800 chegando a 2 milhões. Né? É um condomínio de considerado Alto Padrão. Tá? Então é um condomínio que é conhecido como Alto Padrão. Aqui mora o prefeito, mora grandes empresários de, de escolas, empresários de comércio forte neste condomínio.